Olá, eu sou o Frederico Santarém, dos investimentos lucrativos, um espaço onde ajudo os investidores a rentabilizar as suas poupanças, mais de 10% ao ano, com investimentos a longo prazo em ações. E hoje vamos precisamente falar sobre o que é uma ação. Uma ação é uma parte representativa de uma empresa. Até aqui parece tudo muito simples, então nada melhor do que pegar no exemplo da McDonald's para explicar o que é então uma parte representativa desta empresa. Eu vou dividir aqui a McDonald's em várias partes, e perdoem-me as pessoas que trabalham no McDonald's, eu não estou aqui a dividi-las ao meio, mas sim a explicar-lhes o que é que representa uma ação da Mcdonald's. Eu também já trabalhei no Mcdonald's. Para quem não sabe, mais de 5 anos que estive lá precisamente a pagar, para poder pagar as propinas da minha faculdade. Então eu pego aqui na Mcdonald's, divido-a em várias partes, em vários pedacinhos, até que obtenho uns ah, 16 papéis porque eu também não tenho muita força para dividir aqui a McDonald's em mais partes. Então o que é que isto quer dizer? Quer dizer precisamente que eu tenho 16 ações da McDonald's. Eu a dividi, eu tinha originalmente aqui uma folha A4 como vocês viram. Que representava a totalidade da empresa. Eu agora tenho 16 partes da empresa. Então isso quer dizer que a McDonald's dividiu-se em 16 ações e agora uma pessoa poderia dizer que cada ação valeria, imaginemos, uns 10 euros, para simplificar a ação valeria 10 euros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu somar todas as ações que eu tenho aqui, eu obtenho um total de 160 euros. E então essa seria a capitalização bolsista da McDonald's. 16 ações, 10 euros cada. 16 vezes 10, ainda não me falha a matemática da escola primária, é 160. Era bom que a McDonald's valesse apenas 160 euros, não é? Nem quando ela se iniciou no mercado, isso aconteceu. <risos> Mas então, este conceito é bastante importante, porque? que as pessoas muitas vezes estão no mercado acionista a negociar ações como se fossem precisamente papéis como este. E as pessoas olham para este valor, para o valor 10, 10 euros, e acham que é este o valor da empresa. E não poderiam estar mais enganados, como acabaste de ver. Por isso. Quando se negocia ações, na verdade estamos a atribuir um preço à totalidade da empresa e não só a uma parte dela. Isto é muito importante, é um conceito extremamente fulcral para compreender, porque efetivamente a ação, a, a, a empresa não vale apenas 10 euros, mas sim os 160 e eu queria pegar rapidamente aqui num outro exemplo, que é uma, uma empresa X, em que eu podia fazer o mesmo processo e dividi-la aqui em, em várias partes. E neste caso até só vou dividir em 4 partes e fico com um total de 4 ações. Quatro ações que, também, cada uma delas vale 10 euros. Ou seja, eu tinha as ações da McDonald's com um valor de 10 euros e tenho agora as ações de uma empresa X com um valor de 10 euros. Se uma pessoa só olhar para o, as ações de forma individual pensa que estas duas empresas valem exatamente a mesma coisa. E o que é que nós acabámos de ver? Precisamente que eu dividi esta empresa X em quatro partes. Bem, ainda bem que ninguém trabalha nesta empresa, que assim não os cortei ao meio. E a McDonald's, como foi dividida em 16 partes, pareceria que valia o mesmo. 10 10 Na verdade, um, se multiplicarmos as, uh, as quatro ações que eu tenho da empresa X pelo seu valor, dá 40. A McDonald's nós tínhamos o valor de 160. Até então, o que é que tu podes aprender daqui? É precisamente uh, não comparar diretamente duas ações pelo seu valor, pelo seu preço, chamando assim, pelo seu preço que está estabelecido no mercado num dado momento, mas sim olhar para a totalidade das ações e compreender qual é o, o valor de toda a empresa. Já sabes, subscreve a plataforma Investimentos Lucrativos, se queres aprender mais sobre investimentos e poupança, eu estou aqui para te ajudar nesta jornada a rentabilizar mais de 10% ao ano o teu capital, salações lucrativas. Tchau, tchau. Ah, Frederico, mas achas mesmo que alguém consegue ver estes números, assim, com a caneta, 10, 10? Oh pá, eu tenho óculos, eu consigo ver bem daqui, não é? Aqui parece-me que realmente tanto a McDonald's como a empresa X, tem ações, a ler 10. Ah pá, até pego o cabelo com isto, assim pá, assim. Oh, agora vejo, agora vejo.